são oportunidades, são momentos que você vai poder crescer se tornar a pessoa melhor e são etapa fundamental da jornada, beleza? Então, manda esse vídeo aí para uma galera que, pô, sofre muito com esse medo ou já travou depois de um primeiro fracasso. Isso é, sem dúvida vai plantar uma sementinha para eles questionarem essa crença. E curtindo, dá o seu like, deixa seu comentário embaixo. Vou te desafiar aqui para um quiz de três perguntas. Primeiro...